Muito, muito boa tarde. Celebrou-se esta semana o primeiro aniversário do Luanda Lix, uma investigação jornalística com o império de Isabel dos Santos no centro das, de todas as atenções. Esta divulgação deu origem a várias outras investigações, não só a Isabel dos Santos, mas também ao seu império, em Portugal e no mundo, o que acabou por deixar a empresária angolana na miséria. Uh, no hoje para falar esta este temos uma uma pequena uma pequena conversa com uh, com a Karina Carvalho, uh, diretora executiva uh, da da transparência e integridade, também uh, Maíra Martini uh, que faz parte da Transparency International, é a research and policy expert e Laura Macedo, uma ativista anticorrupção uh, em Angola que tem uh, lutado muito contra contra contra a corrupção no, no, no país muito muito boa tarde a todas vou começar pela pela Maíra Maíra no caso da de, da de, de regulação do anti branqueamento de capitais o que é que tem falhado principalmente na Europa focando também um bocadinho neste neste caso da, do Llandeich Boa tarde, boa tarde João, boa tarde Karina e Laura, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho mais sobre esse caso e falar um pouquinho sobre a situação e o que, vem, tem, o que tem sido ou não tem sido feito aqui uh, na Europa. Eu acho que para a gente analisar o que aconteceu na Europa nesse último ano, desde as revelações trazidas pelo Luanda Lix, requer também uma análise de como estava a situação na Europa quando das revelações. Eu acho que o fato é que o sistema de combate à lavagem de dinheiro nos países europeus e na Europa já estava em xeque naquele momento, quando nas revelações em, em janeiro de, de 2020. A gente vinha de um ano de escândalos gravíssimos. A gente tinha escândalos que abalaram a confiança dos cidadãos europeus na habilidade das autoridades europeias de garantir que o dinheiro sujo não entre no território europeu, como os escândalos do Danske Bank, que envolveram países considerados limpos né, de corrupção, como a Dinamarca e outros como a Estônia. A gente teve o caso do ING na Holanda, bancos na Áustria, escândalos diversos em Malta, os vistos Gold. E aí tem o um atraso também de diversos países implementar a diretiva da União Europeia, que é a diretiva que a União Europeia apresenta para apresenta o mundo como é, uma da, da, das maiores iniciativas de combate à, à lavagem de dinheiro. E... Então, isso era o cenário, né, quando o Luanda Lix foi, foi publicado. E aí, o Luanda Lix vem com mais uma forte demonstração da fragilidade do sistema antilavagem ah, na Europa, com evidência clara de como a corrupção em larga escala depende de empresas anônimas, de bancos, de auditores, de consultores, de advogados, para acontecer. Mas mostra também, com muita clareza, o impacto que isso tem na democracia, o impacto disso na violação dos direitos humanos, e, efetivamente, na vida das pessoas, né? Então, o caso levanta aspectos que já tinham sido debatidos, mas muito timidamente no passado, né? Como o papel das empresas de auditoria, os que a gente chama dos big four, e, as consultor e de consultoria, e um, e um possível conflito de interesse entre os auditores também prestarem serviços de consultoria para as mesmas empresas e, e trocarem entre eles essas, esses serviços, ah, bem como os problemas relacionados à supervisão inadequada desse setor e a falta de punição. Eu acho que com muito pequenas exceções, e talvez a Karina ah, vá tocar um pouco nisso, que em, em Portugal começou-se a olhar é, no papel desses auditores, no caso da, das empresas da Isabel, mas foi uma área em que muito pouco se avançou no último ano. E eu acho que aí a gente pode abrir aqui a discussão do porquê. É, essas empresas também têm uma presença muito forte dentro da União Europeia, né? Elas são beneficiadas por muitos dos, dos contratos dados pela própria Comissão Europeia, que acho que cria uma, uma dinâmica aí um pouco complicada. E o caso também traz lições muito importantes no âmbito internacional, além da Europa, muito além da Europa. O esquema que foi montado pela Isabel contava com uma rede de mais de 400 empresas em mais de 100 países, dentro e fora da Europa. A gente tinha Malta, mas a gente também tinha Maurícios, a gente tinha Hong Kong, entre outros lugares. A gente tinha bancos portugueses, mas a gente tinha outros bancos em outros lugares, tinha em Cabo Verde, tinha em Dubai, e a gente também não pode esquecer dos muitos grandes bancos que, que serviram como os bancos correspondentes né, nesses casos, né? E os ativos também, estão espalhados pelo mundo todo. Tem ativo em Portugal, tem ativo na Holanda, tem ativo na Suíça, tem ativo em muitos lugares que a gente nem sabe onde eles estão. Então isso significa duas coisas, que nesse caso específico tem uma dificuldade tremenda em investigar, em investigar as diferentes acusações, localizar, bloquear, confiscar, e no último passo aí que é ainda mais difícil repatriar esses ativos de uma maneira é, que beneficie quem deve ser beneficiado, né, e aí muitos desafios de cooperação internacional e tal. E no geral também mostra que não adianta a União Europeia tentar colocar a casa em ordem, então, por exemplo, como adotar a quinta diretiva e tentar fazer com que os membros os países membros implementem efetivamente, mas não usar sua presença em fóruns e iniciativas globais para cobrar uma resposta mais enfática de, de outros países. Então, a União Europeia está lá presente no G20, está, está presente no Grupo de Ação Financeira Internacional, o Gafi, vai estar presente na, na, na, na, na um gasto que vai acontecer agora em, em junho, então a gente precisa ter um sistema global que seja adequado, senão o corrupto vai facilmente achar um país vendendo anonimato, abrindo as portas para dinheiro sujo. Mas vamos voltar um pouco para discutir o caso do Luanda Lix Luanda e a resposta dentro da União Europeia ah, nesse último ano, que eu acho que envolve diversas áreas, eu quero falar de Duas delas aqui é mais, e depois a gente pode voltar a falar de outras se for de interesse. Eu acho que o primeiro que a gente poderia olhar é o setor financeiro, e mais precisamente, o papel dos bancos, que foram fundamentais para os negócios da, da Isabel. O sistema europeu atual tem um vácuo é, quanto ao papel das instituições europeias no combate à lavagem de dinheiro. Então, funciona assim, você tem duas autoridades, uh, o Banco Central Europeu e você tem a autoridade bancária europeia. Nenhuma dessas duas instituições tem o poder ou o, a, o poder de investigar ou de analisar o papel que os bancos têm. Então elas não olham diretamente se um banco está implementando as leis de lavagem ou não. O Banco Central Europeu pode levar em consideração a lavagem de dinheiro caso isso possa afetar a liquidez de um banco. Então, se eles acharem que um banco pode ir à falência porque não está tomando as, as medidas necessárias quanto a lavagem de dinheiro, ele pode tomar uma medida extrema, que é caçar a licença desse banco. E fez isso recentemente, faz muito pouco, fez recentemente no caso de um banco da Áustria, no Minor Bank, mas não usa muito esse poder no caso de, de lavagem de dinheiro. E a autoridade bancária europeia tem um papel mais de coordenação. Então, ela pode analisar se alguma autoridade de supervisão financeira, por exemplo, de um Estado-membro, de fato, cumpriu com suas obrigações ou não. E no caso do Luanda Lix, quando o, a, as revelações surgiram, isso foi exatamente o que a transparência Internacional defendeu. Então, quando a gente viu o que o Banco de Portugal tinha feito, naquele caso, o papel dos bancos portugueses, a primeira coisa que a gente falou, tem uma falha aqui, e a autoridade um, bancária europeia deveria analisar se o Banco de Portugal fez o que deveria ter sido feito naquele caso. Mais tarde, depois do Luanda Leaks, a OCCIP, que é uma outra rede de analistas investigativos, também publicou mais evidência, mostrando os relatórios de auditoria, na verdade, do Banco Central Português, e aí ficou ainda mais claro, os relatórios de auditoria são gritantes falando quais, quais eram os desafios, quais eram os riscos, o que aqueles bancos não estavam fazendo para controlar dinheiro sujo que poderia estar entrando ali, mas a atitude do, do Banco Central não foi contundente de, de forma alguma, ele lista lá tudo que estava errado, mas não entra com nenhuma medida e certamente não de uma, de uma maneira ágil para tentar conter aquilo. Então, em, junho do, em julho do ano passado, um grupo de eurodeputados pediu para que a autoridade bancária europeia abrisse uma investigação para analisar se as medidas tomadas pelo Banco Central português, como supervisor financeiro, de fato violaram a legislação europeia, a diretiva europeia e também a legislação portuguesa. Né? A gente ainda não tem uma resposta sobre isso, a gente tampouco tem uma resposta, e a Karina também pode falar mais sobre isso, sobre o que o Banco Central Peruguesa resolveu fazer com as recomendações lá que tinham sido feitas seis anos atrás, ou cinco anos atrás. E, e Mas o que eu acho preocupante, e aí vem, assim, de uma história da União Europeia não tomar medidas contundentes nesses casos, é que não é a primeira vez que a autoridade bancária europeia é provocada para fazer uma investigação desse tipo. Isso já aconteceu no caso do Danske Bank, por exemplo, e onde foi um pedido para analisar o que a Dinamarca e a Estônia tinha, se as autoridades lá tinham falhado, e infelizmente naquele caso a avaliação não deu em nada, e, e a gente tem que ficar atento para que isso não aconteça de novo, no caso é, de Portugal, obviamente, se as, se as recomendações forem nesse sentido, né? O que aconteceu da outra vez foi que teve evidência, teve um relatório que foi vazado para a mídia na época, mostrando que a Dinamarca e a Estônia de fato falharam, mas o Conselho da Autoridade Bancária Europeia decidiu contra qualquer tipo de sanção. Isso levou a discussões na época sobre o sistema de governança da agência, porque o que acontece? A agência não é totalmente independente e as decisões dessa agência são tomadas pelos próprios supervisores financeiros dos países membros. Então, tem um risco de que rola uma discussão assim, eu pego leve com você, da próxima vez que, eu, que você precisar, o mesmo pode acontecer. Então, acho que tem que ter uma reforma urgente de... É, se essa agência vai ser a agência que vai continuar tendo essa responsabilidade, tem que ter uma reforma na, urgente na governança dessa, dessa agência. E por isso mesmo a gente tem recomendado que um novo órgão para supervisionar bancos e órgãos de supervisão seja seja criado na, na União Europeia. E uma outra área, e aí eu vou deixar a Karina e a, e a Laura falarem um pouco sobre a situação em Portugal e, e, e Angola, mas uma outra área, brevemente só para mencionar, onde a União Europeia também não fez muito no último ano, é a área de recuperação de ativos. Alguns casos foram abertos para discutir ativos da Isabel e de suas empresas, são, alguns casos são investigações do Ministério Público, como em Portugal e em Holanda, outros são ações provocadas por empresas estatais angolanas, como um caso na corte de Londres, da Unitel, e tem um caso também da Sonangol, na, na Holanda, mas o fato é que a União Europeia ainda não tem um sistema adequado para estar atrás do, do bloqueio, confisco e repatriação de ativos. Né? A estimativa atual é de que na Europa, acho que somente dois por cento dos ativos ligados a crime sejam bloqueados e desse dessa porcentagem só metade disso é, acaba sendo confiscado e não vamos nem falar o que é repatriado que é muito muito pouco e o que do que é repatriado o que é usado em benefício das vítimas menor ainda então a União Europeia precisa reformar o sistema atual e os países membros deveriam confiscar ativos roubados, mesmo em casos onde uma condenação criminal não seja possível, isso é algo que acontece atualmente no Reino Unido. A gente precisa também de uma cabouça legal que trate da repatriação dos ativos para os países de origem, garantindo que isso seja feito de uma maneira transparente, com medidas de accountability, e que beneficiem as vítimas. né? E, finalmente, a publicação de dados, porque não tem como a gente tentar... É, entender aonde a gente está ou tentar é, ter certeza de que as autoridades estão fazendo o que tem que ser feito se a gente não tem informação nenhuma sobre os casos que eles estão investigando, sobre os ativos que foram confiscados e nesse sentido. Então acho que no geral eu acredito que o Luanda Lix tem influenciado algumas das medidas que vêm sendo propostas pela União Europeia, né o plano de ação contra a lavagem de dinheiro apresentado pela Comissão Europeia no ano passado, trata de vários assuntos que, que, vem, que são diretamente ligados ao Luanda Lix e propõe algumas medidas e soluções. Mas eu acho que o problema, na verdade, é, também tem discussões para transformar parte dessa diretiva em lei, mas eu acho que o maior problema é a, em relação à implementação. A União Europeia não usa seus poderes para fazer com que os estados de fato implementem de uma maneira infe, efetiva e tratem desse assunto com a urgência que tem que esse assunto deve então eu acho que muito mais a União Europeia tem que mostrar ainda se de fato quer fechar as portas do, da, da União Europeia para, para o dinheiro sujo e fazer de uma maneira contundente fazer com que os membros os Estados-Membros também ajam de uma maneira contundente obrigado Mayra, por esta, por esta apresentação inicial tocaste aí em vários em vários pontos a problemática dos vistos gol dos beneficiários efetivos, uh, da falta de ação da, dos, das autoridades europeias na, no, em fazer aplicar a legislação que, que, que temos, mas falaste também uh, que uh, é, preciso, uh, uh, é preciso que haja uma devolução dos ativos uh, ao povo angolano. Uh, e também uh, uma auditoria uh, às, uh, à ação dos reguladores, não só a nível europeu mas também nacional. Karina, nós uh, aqui na transparência e Integridade temos uh, uma petição a, a correr para exatamente para uh, para que seja devolvido ao povo angolano todo tudo que foi uh, roubado. Uh, o que é que o que, é que te parece que está a falhar uh, em Portugal para que isso seja Seja, seja feito. Obrigada, João. Olá, Maíra e Laura. Muito obrigada também pela, pela vossa presença nesta, nesta conversa. E, e ainda por cima é assim uma sexta-feira ao fim da tarde, portanto acho que até é um dia bom para dizermos o que, o que quisermos e lavar a alma um bocadinho. Olha, eu, eu agarro até nessa, na nossa petição que está a correr há cerca de um mês, certo, João? Acho que há cerca de um mês que está, está a correr a petição, desde o final de de novembro e, e, e não temos muitas muitas assinaturas o que para mim é de algum modo surpreendente mas também diz bem ah, ah, da complexidade ah, ah, da matéria que estamos a falar e, e, e até da dificuldade que provavelmente a maior parte das pessoas têm, pessoas que não acompanham estas áreas, em perceber exatamente o que é que está, o que é que está em causa. E eu se calhar começava até por explicar porque é que a transparência e a integridade se envolveu no caso Luanda Lix, porque é que estamos a trabalhar o caso Luanda Lix. Não fazemos uh, simplesmente porque achamos que o dinheiro deve ser devolvido ao povo angolano, isso estamos seguros que deve acontecer e o mais rapidamente possível, mas também porque este caso é um exemplo paradigmático uh, uh, do que tem falhado em Portugal uh, no que diz respeito uh, ao compliance com a, a, a legislação de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo e, na minha perspectiva, com uh, uh, um, um, um ambiente de total impunidade que existe já há largos anos e, e que prossegue, prossegue sem freio. E eu se calhar começava até pelo, pelo, pela, pelo elemento mais, mais responsável, na minha opinião, que é o executivo, que é o, que é o governo. Não é? O, o governo português, quando o escândalo rebentou, não tivemos uma posição oficial, digamos assim, mas o que fomos ouvindo é que, bem, Portugal não podia ter feito nada porque não existia nenhum caso em Angola. E, portanto, como a Isabel dos Santos não tinha sido acusada de nada em Angola, as autoridades em Portugal, os governantes portugueses, também não tinham por que duvidar da sua da sua condição de, de, de, de empresária. Quer dizer, um ano depois e, e, e tantas publicações que foram feitas pelo ICIJ, pelo CCRP hoje mesmo pela, pela revista Forbes, um, é evidentemente claro para toda a gente que a Isabel dos Santos está muito longe de ser uma, uma empresária uh, e que foi alguém que se aproveitou uh, da circunstância de ser filha uh, uh, de quem é para conseguir fazer a fortuna à custa uh, do sofrimento do povo, do povo angolano. Esta é a minha opinião e, e acho que partilham desta minha opinião e muita gente hoje em dia acho que não tem qualquer sobressalto ético quando diz que de facto a Isabel dos Santos roubou o, o, o povo angolano. E, e a nosso, a nosso, o nosso ponto é que além de ter roubado o povo angolano também se prepara para roubar o povo português, não é? Isso também deve, deve, deve ficar claro. Um, Há uma coisa que a mim me, me perturba há pouco, a, a Maíra falou a, a, das diretivas, de, de branqueamento de capitais e de financiamento de turismo. nós temos a quinta diretiva que foi transposta a muito custo para a legislação portuguesa, mas esta quinta diretiva em, porto, em particular, coloca um enfoque a, a, a específico a, nas pessoas expostas politicamente. E o que é que são pessoas expostas politicamente? São pessoas que têm relações privilegiadas com o, o político, Portanto, a Isabel dos Santos, sendo filha do José Eduardo dos Santos, é alguém que passou toda a sua vida, porque a Isabel dos Santos não é uma pessoa idosa e o pai dela teve no poder cerca de 40 anos, passou toda a sua vida muito próximo do poder. Portanto, em Portugal ninguém pode, e é à luz desta legislação, dizer que a Isabel dos Santos não apresentava riscos particulares de brincamento de capitais, uh, uh, pelo facto de ser próxima uh, do executivo. E não é só Isabel dos Santos, uh, aliás, uh, uh, nós uh, uh, falamos de Angola, mas devíamos falar também dos restantes países irmãos da Cplp, com quem Portugal tem relações privilegiadas e, e, e o, que se, o que se vê é que Portugal, digamos assim, é uma plataforma, não é? Uh, continuamos com a política de passagem no tempo dos descobrimentos, não é? política de transporte no tempo dos descobrimentos, só que agora transportamos dinheiro sujo. E isso é uma coisa que nos devia, nos devia uh, envergonhar a todos. Portanto, esta é a posição do governo. Uh, uh, uh, uh, o, o governo português apresentou uh, um, há bem pouco tempo uh, aquilo que nós chamamos de esboço dos esboço, de uma estratégia nacional de combate à corrupção e espante-se. O branqueamento de capitais não constava da, da estratégia do governo e, portanto, num parecer que apresentámos, foi uma das, das, das recomendações que fizemos, foi de rebustecer o, o enquadramento normativo, mas também de fiscalização e de monitorização da implementação das diretivas europeias e da legislação nacional. Nós temos um registro central de beneficiário efetivo desde a transposição da quarta diretiva, a que não é um verdadeiro registro público do beneficiário efetivo, como existe noutros países, porque uh, o, que, o que a mim parece é que se continua a tentar esconder a, a, os beneficiários últimos, ou seja, os legítimos donos, os donos disto tudo, e continuamos a fazê-lo de forma, de forma sucessiva. Um, e aqui depois temos o papel dos reguladores, que era aquilo que o João falava há pouco, e me perguntava especificamente, no caso o Banco de Portugal e a CMVM. Bem... Quando o escândalo rebenta, o Banco de Portugal, ao lá, nós vamos desde já investigar a situação do Eurobic. Mas o que nós sabemos, já sabemos por portas e travessas, mas sabemos verdadeiramente, e, e, e a escala com a publicação do artigo do OCCRP, é que o Banco de Portugal já desde 2015 que sabia que não existia compliance no Eurobic. Não podemos dizer que existiam falhas de compliance. Quem lê as auditorias feitas nessa altura, o que lê é que não existia compliance. Diz Se não existe compliance numa entidade bancária, como é que sequer pode estar a operar? E isto é que nós, nós não conseguimos perceber. O, banco, o governador do Banco de Portugal, à época, foi chamado ao Parlamento Português para responder a perguntas, e muito bem, aos deputados da nação o que é que falhou, e o governador do Banco de Portugal, à época, o que disse foi... A nós só nos compete apontar o dedo e dizer o que é que está mal, uh, e depois as autoridades bancárias é que têm que uh, resolver os seus problemas. Quer dizer, mas de 2015 a 2020 não passa nada, né? como se costuma dizer. Aliás, uh, nessa altura o governador do Banco de Portugal disse que estavam de imediato a, a auditar o Eurobic para perceber em que situação estava. Nós já enviámos pelo menos duas ou três cartas ao Banco de Portugal a pedir informação sobre essa auditoria, Zero. Essa auditoria, uh, de acordo com o anunciado, devia ter sido publicada em março do ano passado. E, portanto, passaram-se estes meses todos e ainda não sabemos os resultados dessa auditoria, mas também confesso-vos que avaliar pela forma como o Banco de Portugal trata as suas auditorias, ainda que o resultado uh, demonstre que continua a não existir qualquer compliance no Euroweek, nada nada será feito. Relativamente à CMVM, é, há boas notícias. Uh, a CMVM também ficou com esse mandato de investigar o papel uh, uh, uh, daqueles que nós chamamos os facilitadores, não é? estas empresas de consultoria, e pelas notícias que vieram ao público muito recentemente, foi passado ao Ministério Público informação, sobre uh, irregularidades ou práticas menos claras e, portanto, o que esperamos é que a, a, auditoria, a auditoria, não, a ação expectativa da, da CMVM traga frutos muito, muito em breve. Uh, e, e lá está a Procuradoria Geral da República, no caso concreto o Ministério Público, através do, do DCA, nomeadamente, está a fazer o seu trabalho, está a investigar, mas o problema é que, como a Maíra muito bem indicou, ah, estes processos de recuperação de ativos são processos uh, muito longos. Uh, uh, além de não, trazer, não, dare, não, não terem dado ainda uh, uh, resultados substanciais na Europa, também são processos com, com uma tal complexidade jurídica uh, que, que, que podem ser uh, uh, quer dizer, uh, prolongados ad nauseum, não é? E, e com isso quem sofre uh, uh, é, é o povo angolano, que continua sem poder beneficiar do dinheiro que foi roubado injustamente e injustificadamente, e se nós estamos a falar aqui à distância porque não podemos estar juntos tendo em conta a pandemia Covid-19, imaginem, a situação em que os nossos irmãos e irmãs em Angola a, a, a enfrentam a, com um país que, que está a viver uma grave crise económica. Eu não vou a, entrar para aí, porque está aqui a Laura que nos pode explicar muito melhor esta essa circunstância, mas a, para mim em particular, e é por isso que nós, que nós trabalhamos afincadamente este tema e outros, mas este tema, ah, nós achamos que, enquanto associação cívica ah, de combate à corrupção em prol da boa governança e dos direitos humanos, nós temos que apoiar qualquer investigação, portanto, apoiar a desocultação destes esquemas. Ah, fizemos esta petição para quê? Para envolver as pessoas neste processo, porque nós estamos a falar de seres humanos que, a sul do Equador, estão a passar mal estão a passar mal por causa da corrupção e estão a passar mal por causa da atuação de gente em Portugal que não se importa que outros morram de fome para, para enriquecer e, e, e temos também ah, ah, ah, advogado para a inclusão ah, deste tipo de casos, ah, ah, num, num, começar a vê-los de uma forma diferente. A corrupção não tem impacto apenas ah, nos direitos humanos, a corrupção é, e este caso eu creio que prova indubitavelmente, que a corrupção é uma violação dos direitos humanos. E, portanto, o que tem acontecido muito e já se viu por aquilo que vos disse sobre a intervenção inicial do governo português ou a percepção do governo português sobre o caso e também sobre a dificuldade que teremos não é, na recuperação de ativos é que a, a, a, a relação é sempre estabelecida entre Estados estados soberanos, não é? Mas se nós temos um Estado capturado, e não estou com isto a dizer que Angola é um Estado capturado, mas... Se, se tivéssemos uma checklist para classificar, se calhar quase todas as tickets estavam, estavam assinaladas, é, é muito difícil conseguir garantir que mesmo uma intervenção a partir do exterior não é, dê, dê resultados e dê frutos. Aliás, a, a, esta, a semana passada, por exemplo, vimos também um caso também denunciado sobre, sobre, sobre a Guiné Equatorial, não é? E portanto, não vou discorrer aqui sobre o regime da Guiné Equatorial, mas quer dizer, o, o, o, quem, quem, quem lidera os destinos da, da Guiné Equatorial é alguém cujos familiares próximos, no caso um dos filhos, não é? foi, foi, foi expropriado dos seus, dos seus bens em França e agora a discussão é como é que vamos devolver o, Guiné, o dinheiro à Guiné Equatorial, sendo que vai voltar aos mesmos, não é? E, e, e se calhar por aqui me ficava, nesta intervenção inicial, só para dizer que o artigo da Forbes que hoje foi publicado diz que a Isabel dos Santos está na miséria, não é? Ou, ou, ou empobreceu. Eu tenho muitas dúvidas que tenha, que tenha empobrecido, até porque, até o momento, a única coisa que aconteceu desde a publicação dos fecheiros Wanda Lix foi a Isabel dos Santos ficar... Ah, impedida não é? de poder beneficiar uh, das suas ações e dos seus investimentos, mas na realidade ainda não teve que devolver dinheiro nenhum. E isso é, é que eu acho que é uh, escandaloso uh, e, e uma vergonha uh, uh, até para Portugal e para os portugueses. Muito obrigada. Um, obriga obrigado, Carina, uh, pelo, pelo teu testemunho. Vamos ouvir agora da Laura, que está, que está em Angola, portanto conhece melhor do que nós a realidade uh, no, no, no país. Uh, Laura, esteve uh, detida durante oito dias, se não estou em erro, uh, há uns meses. Uh, lá Tiberão também é conhecido, bastante conhecido dos portugueses. Uh, como é que está uh, a situação neste momento em Angola, uh, nesta luta uh, contra a corrupção? A luta contra a corrupção não existe nós que estamos aqui no chão, nós damos conta uh, que é... o que nos apresentam é tão falso e tão má qualidade que nós não podemos considerar isto uma luta uh, contra a corrupção. Uh, como a Karina há bocado estava a falar, que os processos judiciais são, lento, são lentos, o, o problema é que eu nem sequer acredito que isto em Portugal seja um processo judicial. E eu estou mais em crer que eh, nos, nossos, nos nossos países todos, portanto todos os países envolvidos nesta história e apontados como coniventes eh, com os desvarios de Isabel e Síndica, que a sua alma consiga descansar. Eh, são mais políticos, são uh, processos políticos. Se recuarmos um bocadinho antes do Landalix, nós temos um, o assunto Manuel Vicente, o facto de Manel Vicente ter um problema judicial em Portugal e que, que chegou ao ponto de uh, o Presidente da República de Angola quase ameaçar um corte de relações, ameaçar uh, o governo português e as autoridades portuguesas com os milhares de portugueses que nós temos aqui. Portanto, isto é muito feio, isto é muito baixo nível. Quando se chega ao ponto, por causa de um cidadão que nós sabemos que uh, não é nenhuma virtude, Nunca foi. Então, e pôr-se em causa as relações de um país com o outro, mas o que é certo é que uh, o governo português uh, aceitou, aceitou este, este abuso, vai-se lá saber porquê, mas aceitou. Eu lembro-me de, de ouvir a ex-deputada Ana Gomes falar, inclusive, numa nacionalidade na possível nacionalidade de, de Manuel Vicente, nacionalidade portuguesa de Manuel Vicente, e nós aqui em Angola, um grupo de cidadãos questionou, questionamos Portugal através de vários meios, Ministro da Justiça, Tribunal, Procuradoria, Presidente da República, Primeiro Ministro, e até hoje ainda estamos à espera que, nos, que Portugal nos diga, mas eu sei que não nos vão dizer porque eles acham que nós somos ninguém. Mas, entrando agora eh, para, esta, para este tema, que é o, um, a, a corrupção, o combate à corrupção, que eu prefiro chamar de falso combate à corrupção, nós temos eh, uma PGR, eh, portanto, uma Procuradoria-Geral da República, que, eh, não, que não respira saúde. O próprio Procurador, ao próprio Procurador-Geral da República, nós já questionamos uh, uh, determinadas coisas que poderão ferir a sua, a sua lisura, porque ele também diz que tem negócios, diz-se inclusive uh, que tem negócios com a própria PGR, de aluguer de casas, tudo, portanto, a ser verdade, e como já vai uns meses e eles não, ele não nos desmente, nem nos responde, eu estou em crer que, seguindo a norma do, do quem cala consente, que ele realmente tem imóveis alugados à PGR, e portanto não é uma pessoa um, com verticalidade e transparência, com lisura, com seriedade, para dirigir à Procuradoria-Geral da República. Os, um, o que é que o Luanda que se provocou aqui? Uh, embora uh, aqui em Angola a gente já anda a pedir investigação, por exemplo, em 2011 foi pedido por um grupo de cidadãos, foi pedido uma investigação à, uh, à origem das fortunas dos filhos do presidente José Eduardo Santos, onde Isabela nos aparece como a primogênita. Não há qualquer resposta. Este, este pedido... Uh, foi também reenviado uh, a, vários, uh, a várias procuradorias gerais, como a de Portugal, a da Alemanha, a do Brasil, a dos Estados Unidos, para que também investigassem. E o que é que nós vemos? Nós vemos, uh, na minha opinião, uma Europa, um, um primeiro mundo, digamos assim, tirando o Brasil que acho que não é ainda do primeiro mundo, mas nós vemos um primeiro mundo mais preocupado com aquilo que, que eh, pode rentabilizar, com aquilo que lhes vai ajudar a alavancar a sua economia. Nós vimos também, por exemplo, a facilidade com que eh, aquela empresa que a Isabel de Santos montou comprou a FASEC. Nós vimos a forma como Isabel de Santos montou o Eurobic em Portugal. Ninguém questionou de onde vinha o dinheiro, como adquiriu o dinheiro. Hein? E como disse bem a Karina, há normas, a Europa tem normas. A própria Europa uh, fecha os olhos. Portanto, é isto que nós daqui vemos, que uh, o que interessa aos países do primeiro mundo é que as empresas continuem a ter lucros e a pagar os seus impostos nos seus países de origem. Nós temos, por exemplo, a Holanda, que inclusive, uh, neste caso específico de Isabel de Santos, na, na Urbinvest, a empresa, que veio, a empresa holandesa que veio trabalhar, trazia um seguro que era uh, calcionado pelo próprio governo holandês. Portanto, o governo holandês não está minimamente preocupado aonde é que as suas empresas vão trabalhar. Nós vemos agora que há uma, uma vontade de lavar a cara quer da embaixada, quer da própria empresa que tenta uma proximidade, mas nunca sem, sem, sem se chegar à frente, sem chocar nunca com, com o governo. Todos nós vimos eh, na, nos documentários que, de, eh, que saíram do Luanda Lix uma população que é muito pobre, que está muito pobre a viver num sítio que é miserável. Que é a, po a, po a população que vivia antes na praia da Areia Branca. A praia da Areia Branca é a ilhota onde que foi oferecida a Isabel através da Urbinvest. Toda a gente gritou, toda a gente ficou muito comovida, Portugal ficou comovido, a Holanda ficou comovida, toda a gente ficou comovida dentro e fora, mas o que é que nós vemos é que Uh, com estas populações, para estas populações, não, não houve nada, quer dizer, o, o, o que o Luanda Lix fez foi expor a sua miséria, expor a sua indigência, porque mais ninguém fez nada por eles, tirando aqueles que já faziam, mais ninguém fez nada por eles, nós não vimos Portugal preocupado com aquelas pessoas a viverem na indigência porque talvez Portugal ganhe dinheiro ganhe dinheiro enquanto houver indigência em Angola porque no dia, talvez no dia em que as pessoas começarem a ser instruídas e tiverem, e tiverem um bocado mais de educação eh, deixemos de aceitar qualquer pato bravo aqui e possamos inclusive a reclamar com o governo que temos. Portanto, Luanda Lix ajudou, Luanda Lix mostrou não só as fragilidades uh, do governo do MPLA, como também nos mostrou a facilidade como a Europa é, uh, uh, se, uh, se, se deixa promiscuir, que é o que mais me assusta. Europa, eu não sei se ainda tem analfabetos, mas uh, pouco ou nada são, muito poucos serão analfabetos, portanto. Na Europa os povos já são um bocado mais instruídos, já todos sabem ler, pelo menos todos sabem escrever, todos sabem o que é o voto, como votar. Nós aqui não. 80% da nossa população uh, não sabe quais são os seus direitos, não consegue sequer reclamar. E não tem tempo de reclamar porque tem que estar preocupado em sair todos os dias de manhã para ver se volta com qualquer coisa para misturar numa água e dar com um funge à família, principalmente as mulheres. Portanto, não há, não há consciência política. Nós não temos, embora hoje a gente já tenha jovens assertivos e que leem, que estudem muito e que eh, viajem pela internet. A internet aqui é muito cara. E então também os, os manieta um bocado, mas já vemos jovens que têm ideias próprias, que sabem o que querem, o que querem para o seu país, para si e para os seus. Quanto ao Luanda Lix, foi, eu costumo dizer que Luanda Lix é aquela página que, que não nos dava que não nos mostravam, que era a página 30, a gente pega um livro, a gente lê e chega ali à página 29, já tem dificuldade de ler, então aí, quando vira, data de caras com Luanda Lix, que nos abre, nos abre eh, toda uma série de irregularidades com detalhe e com prova, para que eh, nós puxasse, uh, pudéssemos reagir. E vimos o okay? quê? Vimos... Um, uma Procuradoria-Geral da República a ensaiar uma reação, porque reação como tal não foi, não foi feita, porque, por exemplo, logo depois daquilo, podiam ter intervencionado, congelado os bens da Isabel, e o que é que nós vemos? Só passado um tempo. O que é que aconteceu? Por exemplo, a Isabel tem... possui uma cadeia de supermercados, que é o candando o candando era uma loja que florescia. A gente pensava uma coisa, um mimo e ia ao candando comprar. Hoje nós vemos um candando com notado do espaço a ser usado e sem nada nas prateleiras. Porquê? Porque o governo de Angola permitiu que os cofres do candando fossem esvaziados. Portanto, o candando está sem liquidez para sequer fazer compras daí que não há absolutamente nada. Nós vamos a esse supermercado, não sei quem está a gerir neste momento, como está a ser feita a gestão, mas a maior parte das vezes nós encontramos, por exemplo, os caixas de supermercado a não aceitarem o cartão multicaixa, aí para vocês é o multibanco, não aceitam porque o multicaixa, o, o, o aparelho está variado, portanto há toda uma necessidade destas empresas todas que foram congeladas, que eu digo congeladas entre aspas, porque não sabemos concretamente se foi congelada a marca, se foi congelado o espaço, se foi congelada a empresa que gere, portanto nós não temos dados, e então nós temos, o que nós vemos é cada vez menos a evitarem que as receitas entrem no circuito bancário. Não temos, não temos uh, grande informação do que a Procuradoria-Geral da República está a fazer. O Presidente da República diz que o combate à corrupção é dele. Nós achamos que não, que o combate à corrupção deve ser feito por uma justiça isenta. Portanto, queremos uma justiça isenta. Acho Laura, que... ainda bem que fala no, no João Lourenço, porque uh, era uma coisa que estava aqui a, a questionar-me. Uh, eu lembro-me quando o João Lourenço foi eleito pela primeira vez, na, na comunicação social se falava dele como o, o grande salvador do país, de Angola, que ia cortar com o regime de do, do José Eduardo Santos. Uh, o que é que está a, a falhar nesta, nesta inação? Olha, quem como eu conhece João Lourenço nunca acreditou nesta aura de Salvador, de Salvador. João Lourenço foi quem, quem, quem recuar um bocado na, na política angolana, nós vamos ver que João Lourenço foi quem promoveu José Eduardo Santos, ao ponto de pessoas virem nos dizer que ele devia ser clonado, que ele era o nosso oxigênio, ao ponto que chegou, se a gente recuar, a gente vê que este endeusamento de, João, de José Eduardo Santos começa quando João Lourenço vai para o departamento de informação do MPLA e propaganda é aí que é festejado com pompa e circunstância em todo o país com um bolo em cada província e em cada município porque ninguém se quis deixar para trás o aniversário de José Eduardo Santos aí começou portanto na minha na minha opinião e daquilo que eu vivi quem endeusa José Eduardo Santos é João Lourenço. Portanto, esta cantiga de que ia cortar com a mudança ficou claro para quem quis ver que a própria campanha eleitoral de João Lourenço foi muito mais agressiva na utilização de bens públicos, de meios públicos, do que as campanhas de, de José Eduardo, até porque José Eduardo era meio preguiçoso e não gostava de andar mas uh, nós temos um, um João Lourenço que, para mim, luta para se impor e então uh, o que é que faz? Usa os órgãos de justiça para encostarem à parede e para uh, tornar submissos pessoas que possivelmente poderão afrontar e que uh, tenham Uh, desculpa, a uma expressão, o rabo dele meio preso. Porque todos nós sabemos que João Lourenço foi falado no, no Brasil como sendo recebedor de 50 milhões de dólares. Nós sabemos que João Lourenço, e ele que me desminta, ele tem uma fazenda enorme no Brasil, tem que nos justificar, João Lourenço era um era um militar, era um simples comissário político, mas é? de salário num, nas, nas Forças Armadas, se eu ainda me lembro do salário das Forças Armadas, ele não devia oferir mais de 15, 16 mil quanzas. Portanto, ninguém que ofere 15, 16 mil quanzas, tem um cartão de abastecimento numa loja, consegue comprar uma quinta, comprar uma casa nos Estados Unidos, comprar, eh, alavancar fazendas. Ele agora teve o desplante de dizer, eh, no encontro que fez, com a juventude de que da fazenda dele sai a nossa comida. Portanto, ele dá-nos de comer porque ele investiu. Ele investiu o quê? Investiu investiu o quê de quem? Então, nós já andamos a pedir há muito tempo a João Lourenço que se limpe. Ele tem que se limpar se ele quer fazer um combate à corrupção justo e sério, ele tem que se limpar. Ele tem que ser transparente, nós temos que poder vê-lo por dentro. E isso ele não dá, porque ele já disse, inclusive, eu lembro uma entrevista que ele deu uh, aqui ao, a um jornal angolano, onde ele dizia que não lhe faltava mais nada se não ter que justificar o que é que tem e o que é que não tem. Por outras palavras, foi que ele disse ou ele ou qualquer um dos seus ministros. Portanto, nós vemos que não vai haver, não há, não há como haver um combate à corrupção. Nós vemos coisas de Isabel, voltando para Londres, que foram denunciadas... Os jornalistas estiveram aqui, os jornalistas andaram, os jornalistas questionaram, hum, e que não lhes foi possível, não lhes foi possível sequer falar com o João Lourenço. Portanto, quando o João Lourenço é o, diz que é o promotor do combate à corrupção, portanto há qualquer coisa aqui que não está bem. Se eu quero que uma coisa ande, eu dou a cara, então eu tenho, eu tenho que puxar essa, essa charrua. Hum, claro, Sim, sim, posso, fazer, é. posso só fazer uma pergunta, João, se não te importares, porque eu estava aqui a ouvir a, a, ouvir a Laura e, e, e, e, e, e, e, e perdoa-me Laura se, se, se, se posso parecer um pouco insensível, mas, mas tu sabes, eu também sou angolana e, portanto, nunca sou insensível à, à situação doméstica do país e, e àquilo que isso passa. Mas, mas, mas se calhar, até porque está aqui a Maíra, eu perguntava uma coisa que a mim me, me causa algum, algum espanto, porque quando, quando nós falamos de direitos humanos, parece que já existe assim um consenso universal, não é? De que as violações dos direitos humanos são, são, são impensáveis e que. Ah, ah, ah, e nós até já tivemos intervenções militares, não é? Por conta da violação dos direitos humanos. porque por que a corrupção. Porquê, da tua experiência, claro, na, na, na, na Transparency International e, e nos fóruns que, que habitas pelo mundo fora, porquê, o, o que é que te parece. Porquê que é tão difícil a, a, a corrupção a, a entrar nesta, nesta agenda humanitária, digamos assim? Porquê que, porquê que, porquê que não é considerada a, a, tão relevante como, como, como, como os, os direitos humanos? Porque já vimos, existe uma correlação direta entre a corrupção e os direitos humanos. A, a Laura esteve aqui a explicar-nos o que é que acontece em Angola e, e qual, é, qual é a circunstância. E por que uh, uh, há tanta dificuldade em que os instrumentos internacionais que existem... Eu estou a lembrar, por exemplo, no caso de Angola. Angola esteve durante muitos anos monitorado, não é? Tendo em conta a implementação de medidas anticorrupção e anti de capitais. Os últimos dados que vi é que o país tinha sido considerado... Consideraram que o país fez uma evolução tremenda, não é? Porque hoje em dia já tem a unidade de informação financeira, já tem regulamentação mas por aquilo que estamos a ouvir da Laura, a implementação é, é dificultada pelo, pelo contexto político e partidário, mas também porque por, por aquilo que eu percebo que a Laura está a dizer, ainda não existe uma total independência entre o poder judiciário não é? e, o poder, e o poder executivo. O que é que te parece daquilo que é, que é a, tua, a tua percepção sobre, sobre estas matérias, mãe? Acho que isso é uma excelente pergunta, hein? infelizmente eu também não tenho uma uma resposta, mas eu acho que eu acho que tem uma questão política e econômica, como a Laura também estava falando muito forte, e, e certamente não vários países que são os países que teriam o poder de decidir uma agenda internacional nesse sentido, não tem interesse, nem político, nem econômico, que a, que a, que a corrupção seja é, considerada e... e e que medidas sejam tomadas né, nesse sentido. Eu acho que a gente teve várias discussões e tem uma discussão aí na, na criação de uma corte internacional anticorrupção e de ter corrupção como um crime que é a violação de direitos humanos e, e tem muita resistência, né? tem resistência de países como os Estados Unidos, tem resistência de países europeus, eu acho que certamente tem um medo aí de que alguém vai poder tomar a medida se eles não tomarem, o que, no, o que no momento tem um vácuo, certo? No momento você tem esses países se aproveitando, é, explorando outros países, se aproveitando da corrupção para fazer negócio se aproveitando da corrupção para ganhar dinheiro, como a Laura falou, e não tem interesse, é um, é, seria um risco muito grande você poder lidar com isso na esfera internacional, é, e ter alguém te dizendo que você não pode, de um dia para o outro, não pode mais fazer isso. Então, eu acho que é, é, é mesmo uma questão política. A gente também já teve discussões sobre o Tribunal Penal Internacional, e vários dos crimes que são discutidos no Tribunal Penal Internacional têm uma ligação muito forte com corrupção, e de tentar fazer, então, os promotores que trabalham lá explorar esse ângulo e, e trazer esse ângulo para, para alguns dos julgamentos, também isso é uma coisa que tem muita resistência de diversos países. Obrigada. Obrigado. A minha pergunta ia muito no seguimento disso. Obrigado, Karina. Eu queria voltar à, à Laura, porque também na, na pesquisa que estive a fazer para, para, esta, para, esta, para esta conversa, um, vi ali que uh, não está posto de parte um regresso de Isabel dos Santos uh, à Angola, uh, ela está neste momento refugiada uh, em Londres, mas um, um regresso uh, de Isabel dos Santos à Angola para as eleições presidenciais de 2022 e pelo que, pelo, pelo que fui lendo também uh, poderá ter uma possibilidade de vencer. Uh, o, que é que, o que é que te parece? Porque é que o povo angolano parece assim tão disposto a a receber outra vez Isabel dos Santos de, de, de Braços Abertos? Olha, eu não sei, João, qual é a sua fonte que lhe diz que o povo angolano está a querer receber a uh, Isabel dos Santos de Braços Abertos. Sabe que uh, as redes sociais às vezes enganam-nos, até porque uh, nós Poucas vezes sabemos se atrás daquele nome e daquele rosto quem é que realmente está. Portanto, as pessoas nas redes sociais conseguem esconder-se atrás de rostos e atrás de nomes. Uh... Claro, claro deixe me só clarificar. Não estou a dar como dado adquirido que Angola quer... Uh... Não, ok. Ok, eu percebi. Estou, estou, estou só a dizer que há essa possibilidade de, de vários meios de comunicação social em que, uh, que consultam. Olha, uh, Isabel dos Santos, para voltar a Angola, tem, como se diz na gíria, tem que amochar, tem que baixar a grimpa, como todos os outros estão a fazer. A única forma de uh, o Presidente João Lourenço não atirar os cães para cima das pessoas é as pessoas amocharem as pessoas, o que ele, na minha visão, o que ele quer é endeusar-se, o que ele quer é que toda a gente vá ao beijamão, e para isso ele tem que estar por cima. Portanto, Isabel de Santos, eu não digo que não possa voltar, até que não lhe devolvam algumas coisas. Nós temos o caso, por exemplo, de Augusto Tomás. Augusto Tomás foi, foi detido, Augusto Tomás foi julgado, Uh, Laura, Laura, desculpa lá, explica lá quem é o Augusto Tomás Augusto Tomás foi um ministro dos transportes uh, compadre e amigo de João Lourenço uh, inclusive foi das poucas pessoas que apoiou João Lourenço, dos, dos poucos membros do, da, da cúpula do partido que apoiou João Lourenço quando o quando o J. Eduardo Santos o ostracizou e foi o escolhido para mostrar que ninguém era melhor que ele, João Lourenço. Esta é a minha opinião. Eu, no princípio, ainda achei que havia ali um acordo com padres e que o homem ia passar ali um tempo, mas que depois saía. Não sei se continua a ser assim, porque uh, a multa que foi atribuída... Uh, Augusto Tomás não, não dá sequer para pagar o combustível e uma, e uma refeição fria para os policiais que o acompanharam cada vez que teve que ir uh, ao tribunal quando nós temos um Augusto Tomás completamente envolvido num desfalque de uma empresa que se chama o Conselho Nacional de Carregadores, é uma empresa, é uma empresa comissionista, não, não produz trabalho, mas tem grandes receitas. É uma empresa que depende metodologicamente do Ministério dos Transportes, mas aqui em Angola o depender metodologicamente acaba por haver uma... acaba por não ser só metodologicamente. Portanto, há, há mesmo uma submissão do diretor das empresas para com o senhor ministro, mesmo que estas empresas tenham um conselho de administração e tenham uma gestão autónoma. E foram, houve um, um desvio de dinheiro que numa primeira fase começou a ser justificado, que foi dado para aqui, que foi dado para ali, que a... a a, a mulher do, do presidente José Eduardo também recebeu, que a filha também recebeu numa empresa o outro recebeu para ir para o médico o outro para ir à caça, o outro para compor uma casa e então foi dinheiro que Augusto Tomás foi, foi distribuindo e que diz que e apontam todos para uh, José Eduardo Santos portanto foi, foram ordens do presidente da república, ordens essas que não há como não há como uh, chegar a, a José Eduardo para lhe perguntar por causa das imunidades todas e principalmente por causa de uma, de uma cláusula que nós temos na Constituição que nos diz que o Presidente da República não é responsável pelos atos que cometa no exercício das suas funções. Esta cláusula é top, está lá bem direitinha. Talvez por isso João Lourenço diga já disse alto e bom som que quem quiser mudar a Constituição que angaria deputados para o fazer, porque ele não vai mexer um pé. Nós temos isto e este combate uh, que nós vemos, nós vimos este caso do de, de Augusto Tomás, depois tivemos o caso do Zeno, com aquele acordo que não sabemos quem fiz com Jean-Claude de Moraes, com Jean -Claude de Moraes um, um acordo que eu resolvi chamar de um pacto de não agressão. Um pacto de não agressão onde Jean-Claude de Moraes larga a gestão de 5 mil do de, de, de dinheiro que ele geria e pertencia ao Fundo Soberano, mas que leva no, no bolso várias garantias soberanas de vários milhares de, milhares de milhões de dólares. Portanto, e vemos uma PGR dizer que recuperou esse dinheiro, recuperou do Fundo Soberano 5 mil milhões. Os 5 mil milhões do Fundo Soberano estão recuperados. Claro, são fazendas com equipamentos obsoletos que custaram milhões e milhões. São É maquinaria que não funciona e é um dinheiro que não estava perdido. Era uma questão de se rescindir o contrato, de se renegociar o contrato, que foi o que foi feito, mas Jean-Claude Sol abriu mão desse contrato porque uh, teve a contrapartida de nunca mais Angola o, o atacar judicialmente em parte nenhuma do mundo. Portanto, isto é ótimo. Ele tem... A garantia soberana do, da construção do Porto Caio tem das fazendas todas que geria, portanto, uma série de coisas, onde o Estado, para além de ser dinheiro do Fundo Soberano, colocou em cima, deu, deu a segurança com garantia... Parece que perdemos, perdemos a Laura. Um... Carina, há pouco falávamos do falhanço das autoridades nacionais não não, não atuarem. Porque é que e também a falta de, de implementação da legislação em Portugal. Porque é que não essa implementação não é feita? É muito por causa destes interesses que a Laura falava há Não, eu acho eu acho que sim, mas para mim o próprio, a própria forma como, e, e a EMAIR é muito mais especialista do que eu, eu, eu, vou falando daquilo que vou vendo, mas eu acho que tem, que tem muito que ver também com, com o facto de, desta, desta legislação e as próprias diretivas europeias não é, fazerem depender muito a, a, a da vontade política dos Estados-membros. Portanto, não é uma... uma, uma é uma legislação que tem, eu dou um exemplo concreto, por exemplo, nós, Portugal subscreveu a convenção da OCDE, a convenção anti-suborno da OCDE, não é? Portanto, para prevenir a corrupção no comércio, no comércio internacional, mas, por exemplo, eu não conheço e posso estar errada, as empresas uh, portuguesas que façam negócios lá fora, elas não são obrigadas a ter sistemas de compliance não é? uh, uh, implementados que garantam que cumprem uh, com, com, com essas recomendações. E, e também é por isso que nós, e, e, e posso anunciar já, embora o projeto esteja a dar os primeiros passos, nós conseguimos um financiamento da e garantimos e vamos trabalhar precisamente o Clean Biz, é a iniciativa, chama-se Clean Biz, vamos trabalhar precisamente... A, a tentar apoiar as empresas, no caso portuguesas, norueguesas e islandesas, porque é um, um, um financiamento internacional, a conseguirem a rebostecer os seus sistemas de compliance sempre que vão para fora, e, e, e, e reparem que aqui o nosso argumento é o argumento dos direitos humanos e o argumento do desenvolvimento sustentável, porque não temos outro, na verdade não, tem, não, não temos outro. Ah, e não temos outro porquê, porque ah, quando, e eu acho, eu acho que isto é de uma total de responsabilidade, não responsabilidade, é? quando ah, nós temos agências para o investimento externo português, não é? ah, ah, que fazem aconselhamento às empresas e, e dão apoio às empresas e até subsídios à internacionalização, mas depois não vinculam esses apoios, esses subsídios ah, ah, ao compliance legal em matéria de combate à corrupção e, e prevenção do branqueamento de capitais, está tudo perdido do que eu acho é que não existe uma estrutura uh, uh, coerente. Uh, que primeiro informa as pessoas, porque reparem, nós estamos aqui os quatro a falar, mas estas matérias são matérias de enorme complexidade. É verdade, são muito complexas. É preciso perceber a regulamentação toda, o compliance legal todo, mas também tem a ver com a prática, a prática instalada. Uh, há, um, há uns dois ou três anos atrás eu estava uh, numa, num, num, num encontro. De uma, de uma rede de mulheres empreendedoras portuguesas chamada Mulheres à Obra e, e, e falava um bocadinho sobre isto, sobre a integridade nos negócios, a integridade corporativa. E a pergunta que fazia é, o que é, que é networking? Não é? E o que é que é uma prática menos, menos clara? Nós à mesa de uma refeição podemos fazer negócios. Normalmente até se diz isso, não é? que os melhores negócios fazem-se à mesa. Mas, dizer, há assim uma linha muito tênue entre aquilo que é um negócio, limpo, um negócio limpo e aquilo que é um que é um negócio sujo. Portanto, para mim, enquanto ativista anticorrupção e, e enquanto alguém que, que também na Transparência e Integridade também pensa a nossa, a nossa ação, juntamente contigo, com o Martim e com todos os membros da direção, João, para mim, ah, se não formos nós a agarrar a agarrar com os, os nossos próprios instrumentos e mobilizarmos as pessoas, e mobilizarmos stakeholders fora do universo do Estado, eu acho que, que não se chega lá. Verdadeiramente, eu acho que não se chega lá. Por isso, organizações da sociedade civil, algumas das quais Portugal, como sabem, através do Instituto Camões, que é a nossa agência de decoração, tem muitos, muitos projetos a acontecerem em países da CPLP, da Comunidade de Países de Língua, Língua Portuguesa. É preciso dizer-se que dos oito países que constituem a CPLP, Portugal incluído, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, cinco países são em África. É? Estamos agora a, a trabalhar as relações União Europeia-África, a, a, a Cplp tem um acordo com a União Europeia no domínio da cooperação para o desenvolvimento, mas eu não vejo inscritos nestes, nestes tratados e nestes documentos de, de, de cooperação e de colaboração há medidas anticorrupção e compromissos anticorrupção, e isso tem que começar a acontecer, porque se não acontecer, o que nós estamos a fazer é a perpetuar a, a, a regimes cleptocráticos. E, e perdoem-me dizer isto desta forma, mas... É o, é, o, é, o, é o que se passa. Aquilo que a Laura uh, no, acabou de partilhar connosco é muito, é muito grave, porque o que, o que a Laura uh, nos está a dizer é que existe um sistema uh, uh, uh, uh, que se alimenta destes esquemas e destes, e destes negócios, e há muitos anos. Uh, e, e, portanto, estamos a falar uh, uh, de, um, de uma nação que tem uma, uma população iletrada, não é? em que o acesso à educação é, é, não é para toda a gente, infelizmente ainda, não é? Então, quantas gerações de angolanos e de angolanas é que vamos ter que esperar até que os próprios angolanos se consigam sublevar relativamente ao status quo, não é? ao estado da situação? E, portanto, se nós que subscrevemos a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, temos que uh, uh, olhar para o desenvolvimento sustentável como algo que é sério, que é crítico e, e, e apoiar, apoiar a, a essa agenda na prática, porque senão não, em 2030 seguramente não vai ser, em 2040 também não, vai, qualquer dia uh, estamos a andar de naves espaciais e, e continuamos da mesma, da, mesma, da mesma maneira, na minha perspectiva. É isso que me custa. É que isto, estas, estas matérias que nós, que nós trabalhamos, e, e estamos a falar aqui em particular, estamos a falar do caso do Analix, mas podíamos falar do, do escândalo BES, não é? E, e, e, porque o escândalo BES também tem ligações a Angola, quer dizer, o BES à Angola, na verdade, foi, foi, foi a, a, a bomba uma das bombas atómicas do, do, do BES em Portugal, aliás, em dezembro deste ano. Saiu uma notícia, divulgada até pela Lusa, que a FAC, que arrisca-se a perder um contrato na Noruega porque há empresas norueguesas que estão a questionar como é que uma empresa portuguesa que tinha como acionista a Isabel dos Santos pode ganhar um contrato público na Noruega. É preciso perceber também os riscos reputacionais para a economia portuguesa, para os empresários portugueses. Ah, e, e até aquilo que a Laura dizia, e com isto termino, que é a, a, esta ideia de que a, somos patos bravos quando, quando, quando vamos para a África, não é? ou, ou que, que nos estamos completamente nas tintas para aquilo que acontece neste país, isso não é verdade. Há tanto empresário, empresária portuguesa, que que, que, que, que sacrifica até, não é? Uh, uh, para, para estar noutros, noutros territórios. Tantos nós portugueses que emigramos, eu, eu próprio emigrei para Angola, sendo Ana, bueno, mas emigrei, emigrei para Angola, estive lá há cerca de dois anos e meio, e, e nessa altura estavam tantos portugueses a viver em Angola, e que se vieram embora, uh, uh, uh, muitos uh, sem quererem vir, uh, porque a situação uh, uh, em Angola colapsou uh, uh, com a crise do petróleo e porque o país está sem recursos efetivos, por causa do, do, do, do roubo descarado que tem sido feito ao, ao longo dos últimos anos e nós temos responsabilidades a esse nível. Para mim é, é sobretudo isto que me, me angustia, João. E Maíra, antes, que... eh, Maíra, só antes da de, de, de, de, de intervenção, de intervenção, desculpa interromper, queria só lembrar os nossos seguidores no, no Facebook que podem colocar eh, perguntas nós na caixa de comentários eh, que depois colocaremos aqui ao painel a Maíra, a Karina ou a Laura. Maíra, estava a dizer. Não, eu só queria comentar algumas coisas, é, começando da pergunta que você tinha feito para a Karina. Né, eu acho que definitivamente tem a questão é, da vontade política, né, e ela se manifesta de diversas formas. E uma das, das formas que ela se manifesta é não empoderando e não dando os recursos necessários para as agências, para os órgãos de governo fazerem o que eles têm o que tem que ser feito. Então é, a gente vê muito claro na questão de, de branqueamento de capitais que é você tem várias agências de inteligência financeira em, em Portugal acho que vocês, vocês chamam unidade de informação financeira, né? É, ou super, outros supervisores que simplesmente não tem, não tem recurso financeiro, não tem recurso técnico, não tem é, recursos humanos para fazer o trabalho que tem que ser feito e aí isso vai em cascata para outros órgãos, para o judiciário e tal, e tudo é uma questão de, de política. E não é. E isso acontece em Portugal, muito pior em Angola, onde a divisão de, do, do, dos poderes é ainda mais confusa, se é que tem alguma divisão, acontece aqui no Brasil, acontece em outros países, acontece até na Dinamarca, no caso do Danske Bank, por exemplo, a agência que tinha que supervisionar o banco, tinha duas pessoas empregadas para fazer a supervisão de todos os bancos dinamarquês, quer dizer, é uma piada você achar que, que alguma supervisão vai acontecer com duas pessoas trabalhando, né, e se você vê a chance de você de, de ter uma supervisão preven, presencial, digamos, alguém te visitar, é uma a cada seis anos, quais são os riscos que você vai tomar? Você vai ter um, um grau de risco muito, de apetite de risco muito alto, porque a chance de você ser pego é muito baixa isso me leva à segunda questão que ligada ao que a Karina estava falando sobre o setor privado que é eu acho que essas questões e a questão dos direitos humanos e a questão da responsabilidade das empresas não chegou aonde o dinheiro está a gente não vê os os investidores com essas preocupações ninguém vai investir num banco que vai perguntar como o banco está se saindo na questão de lavagem de dinheiro isso ainda não é não faz parte do dia a dia do investidor então, quando você lê, e eu passei algum tempo lendo relatórios anuais de bancos, eu acho muito engraçado, porque eles lidam com os riscos de lavagem de dinheiro, com o impacto financeiro que vai ter ou não. E não tem uma linha falando o que, que o banco vai fazer para prevenir, para remediar, para consertar o que, o que aconteceu. Então, é, no, no, no caso do Danske Bank, em outros casos, Deutsche Bank é a mesma coisa, o que está escrito lá, nós, fomos, nós estamos sendo, sendo investigados, recebemos uma carta, recebemos uma visita, a gente não acha que isso vai ter nenhum impacto financeiro para o banco, está dentro das nossas reservas. E aí, acabou, não tem mais pergunta do que você melhorou, seu sistema melhorou, você contratou mais gente, você está... Não, não tem, então eu acho que a gente tem que, que começar a também chamar os investidores para uma conversa que é aonde o seu dinheiro está indo, o que o seu dinheiro está ajudando a fazer qual é a consequência do seu investimento né e, e ter essas discussões mas eu acho que vai além também do, da questão do, só do setor público com como o setor público trabalha com como as empresas trabalham com o setor público é como as empresas negociam entre elas porque eu vejo isso muito claramente no Brasil é muito comum negócios entre as empresas você dá presente para fornecedor você dá comissão para fornecedor, então, acho que tem que, eu acho que é uma coisa que tem que mudar, é, é muito mais complexo né, do, que, do que a simples relação, é o jeito de fazer negócio mesmo, e isso tem que, é uma questão cultural. Isso a gente tem que mudar. É uma questão cultural. É uma questão cultural, é um jeito de fazer negócio mesmo que, que tem essa, essa troca, digamos. Né? Laura, não sei se quer terminar o raciocínio que estava, estava a fazer há pouco. Eu queria só corrigir uh, a Karina, quando ela... voltamos a ficar sem, sem, sem, sem a Laura. Bom, nós não temos um, comentários do, dos, dos, nossos, dos nossos seguidores. Temos alguns ainda a seguir-nos no Facebook. Uh, Maíra, Karina, enquanto esperamos pela, pela Laura, ver se ela se consegue reconectar. Não sei se querem fazer alguma observação final. Uh, esta conversa, apesar de estar interessante, já, já leva mais de uma hora. Uh, se quiserem dizer alguma coisa, uh, sentam-se -se à vontade. Eu queria só seguir no, numa coisa que a Karina mencionou do artigo da Forbes. Eu acho que muita gente não deve ter visto ainda, porque saiu faz, faz muito pouco tempo e a Laura também, é uma pena que ela não está aqui agora porque eu queria ouvir um pouco mais dela, falou sobre o supermercado né? que pertence à Isabel e que você vai lá e está esvaziado digamos. Né? E eu acho que tem um risco, e acho que essa matéria da Forbes me preocupa um pouco, eu ainda vou analisar com detalhe, mas acho que tem um risco aí que é exatamente isso que pode estar acontecendo. né Ela está esvaziando as empresas onde ela pode esvaziar, mas a gente não sabe onde o dinheiro está indo e a gente também não sabe outros ativos que ela tem ela pode ter propriedade imóveis de vários países que a gente também não sabe então eu acho que é, nesse momento colocar ela como não necessariamente vítima mas uma matéria que mostra que as coisas para elas não podem teoricamente não estão muito boas não é necessariamente corresponde à realidade eu acho que um pouco mais precisa ser investigado e entendido para saber o que está acontecendo com as empresas que ela, que ela pode ainda estar mexendo, dinheiro, tirando dinheiro, com os ativos que ela tem nos lugares que a gente não sabe, e como eu estava falando, lugares que ela continua se escondendo, tem muitos, ela pode ter criado, do ano passado para cá, ela pode ter criado sem outras empresas, facilmente, onde ela pode estar colocando é, alguns dos ativos, então eu acho que isso é um pouco complicado. E isso também vem uh, enfatizar a importância de termos um registro central de beneficiários objetivos que, que nos permita saber exatamente quem é que é, uh, de cada empresa, o, o beneficiário final de, dessa, dessa, de cada empresa, de cada entidade que, que já, já conseguimos perceber que ela consegue e uh, sabe jogar muito bem com, com isso. Karina, sei que, que, que querias falar, mas temos agora uma, uma questão. Como é que nós podemos uh, fazer com que haja uh, uma maior transparência nas comissões parlamentares em, em Portugal? Maior transparência nas comissões parlamentares? Sim. sim, uh, sim a propósito deste... Sim, é uma... deste caso, isto não é com, tanto, com tantos interesses né? queria... Uh, já fizemos várias, uh, vários bancos, site do... já tivemos o... Sim, o um site, um site, um site do Parlamento português ah, é possível aceder ao site do Parlamento português e aceder às páginas das comissões e, e, e habitualmente nessas páginas há informação sobre aquilo que é discutido, os pareceres que são recebidos ah, e, e portanto é aí que, que, que, que nós temos informação. Eu até acho que nos últimos anos, para ser honesta, ah, ah, estas, estas comissões parlamentares de inquérito têm existido transmissões nas sessões públicas. E, portanto, acho que até a esse nível uh, começa a ser uh, uh, frequente a, a, a, ao cidadão comum poder, poder acompanhar esses, esses trabalhos. Há também os deputados que participam nessas comissões, também podem ser uh, inquiridos sobre, sobre esses trabalhos. E, portanto, aí acho que, que, que estamos melhor do que, do que alguma vez estivemos, em minha, em minha opinião. Claro que as questões da transparência, ainda hoje de manhã... Nós tivemos uma reunião da Rede Nacional de Administração Aberta, nós somos, nós somos membros e a, e a questão da transparência é core da administração pública e, da, e, da, e das instituições públicas e, portanto, total transparência e dados abertos, é isso que nós, que nós defendemos. deixa me só voltar já agora um bocadinho àquilo que a Maíra diz, porque a mim também me preocupa. Ah, reparem, nós, nós estamos a falar de um ser humano, não é? Nós, quando falamos de Isabel dos Santos, estamos a falar de um ser humano, não é? Alguém que, que, que é filha e que é mãe e que e a esposa que teve um ano terrível, a Isabel dos Santos teve provavelmente um dos piores, se não o pior ano da sua vida, até porque, porque, porque perdeu o marido em, em, em circunstâncias trágicas, mas nós estamos a falar de alguém que sempre viveu muito bem e que uh, uh, uh, tudo indica que continuará a viver muito bem, portanto Isabel dos Santos não ficou pobre, Longe, longe disso. Quer dizer, eu gostava de ser tão pobre como a Isabel dos Santos agora, acho, qualquer, qualquer, qualquer um de nós aqui nesta, nesta sessão. E o que é problemático é isto que a Maíra está a dizer, que é, nós conseguimos congelar, nós, quer dizer, conseguiu-se congelar alguns ativos em Angola e alguns ativos em Portugal, mas esse mapeamento de todos os ativos ainda não está, não está feito, Meira. E, e, e, e eu acho que seria, e isso é uma das coisas que nós também defendemos, mas lá está, o atual estado, o estado da situação impede a participação de, de, de organizações da sociedade civil nestes processos, ou iniciados por organizações da sociedade civil, aquilo que nós chamamos de litigância estratégica, mas se calhar isso seria muito útil, porque eu acho que, quando nós estamos a falar de crimes de brincamento de capitais, financiamento do terrorismo, nós estamos a falar de crimes de tal complexidade em que uh, os órgãos de investigação criminal estão habitualmente atrás, estão, estão um passo antes, não é? Porque, porque, porque não têm os mesmos recursos e porque, porque estes recursos pagam-se muito caros e existe toda uma indústria de bancamento de capitais. Nós não nos cansamos de dizer isto. Há uma indústria que vive à conta do bancamento de capitais. Uh, e, e esta indústria é poderosíssima, tem, tem muitos recursos financeiros e, portanto, também tem muitos recursos técnicos, tecnológicos, humanos, uh, e, e, portanto, eu acho que o trabalho feito pelo, pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de, de Investigação e também pelo OCCRP é excelente, mas eu gostava que essa informação pudesse estar a ser trabalhada com os órgãos de investigação criminal e que existissem essas parcerias estratégicas não é? entre os jornalistas, uh, whistleblowers, ah, ah, porque sabe agora que foi, que foi, foi o Rui Pinto que, que, que está na, na, na, na fonte do, do, do, do Luanda Leaks, foi ele que clicou alguns, alguns dos documentos e, portanto, esta, esta constelação de gente que aparentemente não tem um interesse direto, nós não temos um interesse direto no caso do Luanda Leakes, a não ser uh, o óbvio, que é que nós queremos um, um, um mundo mais, mais, mais justo, a, a mais feliz e, e mais seguro e livre de corrupção. E, portanto, se não libertarmos a, a, o mundo da corrupção, nunca vamos ter justiça social, igualdade e, e prosperidade e desenvolvimento sustentável, é? e a defesa dos direitos humanos em pleno. E, portanto, às vezes também não entendo porque é que existe tanta resistência não é? das autoridades de regulação, das autoridades de supervisão e até dos próprios governos em... Articular é mais com organizações da sociedade civil e até com estes, estas, estas, estes consórcios de jornalistas e, e, e outras organizações que a única coisa que procuram é o bem comum e às vezes parece, parece que estamos aqui a falar uh, assim de umas coisas muito exóticas, não é? E uh, uh, uh, no possível ao fim de tarde de sexta-feira, mas uh, mas na verdade é porque reparem a, a, a Laura, a Laura não, não está ligada. Eu não me atrevo a adivinhar porque é que ela perdeu a ligação, mas posso dizer que já vivi em Angola e às vezes não havia luz. E como é que é possível não haver eletricidade? Disponível para toda a gente. Água. água. Nós estamos em plena pandemia e há gente em Angola que não tem acesso à água potável. A água tem que ser comprada, engarrafada, percebem? E isto tem a ver com o caso do Analix também. Obrigado, Karina. Maíra, não sei se tens alguma coisa que queiras acrescentar, se... ou se podemos dar por encerrada esta, esta sessão. Não, acho ótimo. A gente pode encerrar com as palavras da Karina, que eu acho que são fundamentais. Muito, muito obrigado. Bom, fica por aqui esta conferência. Convido-vos a passar pelo nosso site. Temos lá um link para a nossa petição, que em que pedimos que os bens roubados ao povo angolano sejam devolvidos para que, sejam, para que possam ser investidos no, no bem-estar, em infraestruturas de água, luz, como, como falou agora aqui a Karina. Muito, muito obrigado.